What's up, guys? Hoje está rolando um jogo na minha cidade, é um jogo muito especial, porque é Brasil contra Panamá. É, fica tipo 10 minutos da casa dos meus pais, e eu vou tentar achar alguns brasileiros para falar, e vamos aproveitar que o jogo está rolando na minha cidade, então vamos lá. Ok, gente, achei um brasileiro, eu estou aqui com... Fernando. Fernando. É, Fernando, você mora aqui nos Estados Unidos? Moro, faz uns 12 anos. Moro. Aqui em Denver, né? Uh -huh. Legal. E você já foi para um jogo de, de futebol aqui nos Estados Unidos? Já. Eu vi o Brasil jogar em Boston contra a mm. Venezuela. Ah, legal. Eu já vi ver o Rapids duas vezes. Do MLS. Uh -huh. Legal. Alright, guys. So I'm here with Joey. He's not Brazilian, but it looks like he's a Brazilian fan. Oh yeah. And why? Why are you a Brazilian supporter? I've got a lot of love for the country. I spent 23 days down there for the World Cup two oh, years nice. ago and fell in love com a mulher e o país. Ok, gente, achei mais duas brasileiras. Eu estou aqui com a Ana Paula Camires. E... e elas são de Salvador, Salvador. e São, são, são Paulo, Paulo. tá bom? Vocês moram aqui nos Estados Unidos? Sim. Aqui no Colorado? Sim. Eu moro aqui há quase sete anos em Denver. Ah, legal. Uh -huh. Vocês estão animadas que o Brasil está? Sim. Tá jogando? Sim. <risos> O que você acha sobre futebol, tipo soccer, aqui nos Estados Unidos? Eu acho muito legal, é? acho que está melhorando, está é. crescendo um pouco, mas... É um pouco diferente o estilo de, de, de jogar e... É. é. No Brasil é mais individualista, que é mais equipe. É. Quem é o seu jogador favorito brasileiro? É entre Dani Alves e Willian. Por que seems Isso parece... Like a... Man, the guy can meg and the guy can run at people, it's right, awesome. Right on. Uh, who's going to win today? Brazil. proud of What's the score going to be? Probably 3-0. Nós estávamos falando quando a gente estava vindo no carro que é muita sorte do Brasil estar jogando aqui no Colorado. Então, nós estamos super animados, tem uma torcida enorme do Brasil e o Brasil vai ganhar! Qual vai ser o, o final? Oh. 3x1 3x1? Ah, 4x0 Eu gosto 4 0. mais 4x0 do que 3x1 a... Não, não x não. Panamá não vai, não vai fazer igual. Um boa Não, Panamá vai embora <risos> Chorando Qual time você torce aí no Brasil? Palmeiras, Palmeiras. E entre os Rapids e Palmeiras Quem vai ganhar? Palmeiras Ai. Eu acho que eu concordo com você. Isso é o primeiro jogo aqui nos Estados Unidos de, de soccer. Conheço. É o meu primeiro jogo expõe? do Brasil, primeiro sim, jogo aqui. Do Brasil. Uhum. E MLS, outro outro time. Rapids. Ah, na verdade já vi o Rapids aqui, sim. É. E eu trouxe uma jaqueta do Brasil quando vim o jogo do Rapids. <risos> é claro, Representando. né? Representando. Legal. E quais são as diferenças entre o soccer e o futebol do Brasil? A energia, né? A energia é a principal diferença. Uhum. A torcida e nós estávamos ali fazendo churrasco, dançando mm. samba. Então isso só os brasileiros que trazem para cá. Ok, mas os mercanos sabem como tipo fazer festa para o jogo, né? No. Não. Não. Let's get. A, can we get everybody in and do a Go Brazil? Right. One, two, three. Go Brazil! 1, 2, 3... Go Brazil! Ok, gente. Uh, é meio, meio tempo do jogo agora. O Brasil fez um gol nos primeiros minutos. Nos e... primeiros dois minutos de jogo. Ah. E aí, o que você tá, tá achando sobre o estádio e futebol aqui nos Estados Unidos? As pessoas que estão aqui? Ah, eu tô achando super legal. É, é bem tipo como outros jogos nos Estados Unidos. Você compra cerveja, um cachorro-quente, né? Tipo, é um pouco diferente do Brasil. E é o meu primeiro jogo do Brasil que eu tô assistindo ao vivo. Na verdade, eu nunca fui num jogo do Brasil, porque em Curitiba acho que nunca teve. Só fui em jogo do Curitiba mesmo. E sei lá, eu tô gostando bastante, tá super gostoso, super animado de ver. É, espero que o Brasil realmente ganhe, porque fez um gol no começo, mas não fez mais nenhum depois. E agora o Brasil tá indo para o nosso lado do campo, então espero vai fazer que eles... gol do nosso lado, ah, né? Eu espero. Espero que eles façam para a gente ver bem de pertinho. Então vamos Ok, gente. Acabamos de sair do estádio do, do jogo e o Brasil ganhou ganhou 2 a 0 e foi, foi muito divertido. Tipo, conhecemos muitos brasileiros que moram aqui e não sabia que, que tinha bastante é, tinha brasileiros. Cara, eu não sei se estava só visitando, mas eu acho que não. Mas tinha muita gente de verde e amarelo. Muita gente. É. Espero que vocês tenham gostado do vídeo é isso gente, boa semana e tchau tchau! Tchau! Agora a parte mais importante de, e difícil. de tudo é para cozinhar os marshmallows, né? É, eu tenho quase certeza que eu vou queimar. <risos> que medo que eles vão pegar fogo! Não, não, só, só um pouquinho. Ah, depende da pessoa também, pessoa, algumas pessoas gostam mais queimado, algumas gostam...